Ah, o Cezão e a Delma. <risos> bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje o pedal vai ser de novo, estrada da Tabarana. Nós vamos descer uma serrinha e vamos subir outra. A programação agora que nós estamos cheios de coragem, Cezão, é descer lá pela Santa Beatriz, a Tabarana do lado de direito, né?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 Serrinha dos Usos e Morro do Boi, eu expliquei direitinho a estrada da Tabarana e essas três ramificações à direita. Se você quiser entender melhor, confere lá. O card está aqui em cima. Tá gostando do vídeo? Manda o dedão no like, se inscreve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 Esse aqui é o mirante da Tabarana. Eu vou filmar ele seco assim, para um dia filmar ele bem verdinho para vocês verem. Reto lá é o morrinho de Santa Luzia, né César? É. A título de curiosidade, no vídeo Rota Ecológica, eu mostro essa descida da Tabarana à esquerda, que é muito gostosa. Pra eu mostrar para vocês daqui uns meses quando tiver bem verdinha. Nós estamos indo no sentido Santa Beatriz, ali ó, a paredinha que nós vamos subir ali daqui a pouco. Para ficar registrado, setembro de 2020 foi o mais seco da minha vida de ciclista. Cadê aquele ditado de que setembro chove? pedal de iniciante, para não dizer pedal de peba, é uma delícia porque sempre dá para pagar e tirar um monte de fotos. Como são sete ainda, em vez da gente subir o Morro do Boi, nós vamos descer, passar no Santo Antônio e subir o lixão, para vocês conhecerem mais um pouquinho, vamos lá? eu disse estava cedo, a galera estava animada e nós resolvemos não subir pelo morro do Boi Santa de Viris. Fizemos a parte baixa, passamos pela entrada das duas rodas para ir para a capela de Santo Antônio e subir a serrinha do lixão. E a caixa d'água do Santo Antônio, a igrejinha do Santo Antônio ali. Quero mostrar para vocês com atenção esse, esse cruzamento, porque aqui é a entrada do chocolate. Pegando essa estradinha aqui e ali embaixo à direita, você vai pro chocolate. E nós vamos subir essa serrinha aí, ó, na frente. Chama lixão. Tá inteiro, César? água abastecidas, muitas fotos, muita saudade do César e da de Delma. O pedal estava muito agradável, só faltava enfrentar a serrinha do lixão. Que nós voltamos a ser criança e ficamos brincando de chuveirinho debaixo dessa irrigação? Então não poderia ter sido diferente. As meninas com as elétricas dispararam facilmente na frente. Agora a surpresa foi essa rapaziada de Abuticabal que nos ultrapassou na maior facilidade. Uma galerinha muito legal. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Galera de cabal passou nós subindo bino lixão que nem que fosse um raio. As duas bicicletas elétricas ali para trás nem sabe que são elétrica mais. Elas agora são movidas a carvão, eu acho. Como é que a galera chama? Cristiano. Cristiano. Cristinha. Luquinha. Wellington. Wellington. Pedro. o um já foi embora. O Vinícius já foi embora. O já foi embora. Tá bom. Vocês procurem no Mundo MTB, canal no YouTube, que se tudo der certo e eu editar o vídeo, vocês vão estar nele, hein? Opa, tamo junto! É, tamo junto. Pedal concluído, 14.8 de média, 28.6 quilômetros de distância, nem duas horas de pedal, 134 de frequência cardíaca média, você percebe que foi um treino aeróbico, 372 metros de elevação, vamos ver no Strava o que vai dar. Esse foi um pedal para iniciante, é o pedal de domingo, é o pedal tranquilo, mais serve para você conhecer Monte Alto de Montambai.